Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e neste vídeo eu irei ensinar uma técnica muito fácil para você começar a tirar aquelas gordurinhas indesejadas das costas. Mas antes de fazer atividade física você tem que ter sempre a liberação do seu médico e a gordurinha das costas ela vai sair. Mas para você poder manter as costas lisinha, bonita, durinha, sem flacidez, cardápio nutricional que está aqui na descrição desse vídeo para ganho de massa magra. É simples assim. Vamos lá, eu vou utilizar para hoje os dois pezinhos aqui. Então eu vou pegar meus dois pesos. Professor, eu não tenho peso. Como é que eu posso fazer? Você pode fazer com garrafa PET, saquinho de feijão, latinha de ervilha, o que você tiver mas que ambos sejam o mesmo peso. Eu vou fazer esse movimento aqui de joelhos, porque eu sou alto, a câmera vai cortar, mas você pode fazer em casa, em pé ou mesmo sentada em uma cadeira. Fiquei de joelhos, a largura do quadril, não há necessidade de você ficar de joelho, como eu falei, é porque eu sou alto e a câmera vai cortar a imagem, eu quero que você assista toda a imagem o que nós iremos fazer? É o seguinte projeto peitoral à frente contrai o abdômen máximo puxa esse abdômen você com ambos os braços paralelos nas laterais do seu corpo você vai fazer esse movimento aqui como se fosse fazer um bíceps e daqui você vai subir e esticar o braço o máximo que puder. Voltou descendo os cotovelos Param do lado do seu corpo e aí você desce o antebraço. Além de você trabalhar bíceps, você também está fazendo um treinamento para a costa. Professor, eu não sei o que é bíceps. Bíceps é essa região aqui, é essa parte aqui, ó. É esse músculo aqui, ele é bíceps e a parte de trás é conhecido como tríceps. E essa parte aqui da frente é conhecida como antebraço. Então bíceps. Nós iremos trabalhar fazendo esse movimento. Projetor fez o movimento, subiu, estica, volta, desceu, subiu. E aí você pode fazer mais fluido. Vou fazer devagarzinho para você acompanhar comigo. Vamos lá. 3, 2, 1. Dobrou, parou. Agora sobe, estica, voltou, parou, desce subiu parou estica volta e desce professor quando eu fiz esse exercício eu senti essa região todinha aqui das minhas costas repuxar como se estivesse alongando senti minha... é isso mesmo que eu preciso que você sinta é isso que eu preciso que você realmente sinta e aí você vai fazer quantas repetições professor tem que fazer desse exercício para ter resultado para ter resultado é dieta, cardápio. Por isso que nós já colocamos um aqui na descrição desse vídeo, que é o link para você poder adquirir esse cardápio que é o ganho de massa magra. Pra você conseguir ver esses resultados quantas repetições você tem que fazer é aquilo que eu falo sempre você vai fazer o máximo que você conseguir fazer com total segurança e responsabilidade responsabilidade porque você primeiro passou pelo médico e o médico autorizou você fazer atividade física e você vai fazer este movimento mais uma vez explicando como é feito o movimento ficou de joelhos no caso, eu estou de joelho, se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé ou mesmo sentado no banco. Vou ficar até assim, enviesado, para você ter uma boa visualização. Dobrou o braço, esticou, voltou à posição inicial, desceu, dobrou, esticou. E aí você pode fazer esse movimento e ir contando, 3, 4, 5, claro, você que vai determinar quantas repetições, cada caso é um caso, tem pessoas que vão conseguir fazer muitas, tem pessoas que vão conseguir fazer poucas. Simples e objetivo, não tem que inventar, é simples e objetivo e você vai conseguir ter resultados. Ah, e não deixa de assistir esses outros dois vídeos aqui, que são importantes para dar continuidade no seu desenvolvimento. Até nosso próximo encontro!